Como plantar inhame e ainda continuar produzindo em sua casa aproveitando as mudas que você pode comprar no mercado neste vídeo você vai aprender a fazer mudas de inhame e não precisará mais comprar plantando e colhendo em sua casa oi esse é o canal da Quitanda Agridoce aqui você encontra dicas de plantio agrofloresta em casa economia de recursos Criação de renda e aproveitamento integral dos alimentos Novas sementes e mudas na comida e na compostagem Inscreva-se no nosso canal Você pode comprar inhame com brotinhos no mercado Consumir a maior parte nas refeições e reservar a ponta para a produção de mudas Corte Aponta com broto, deixando aproximadamente um centímetro. Coloque no recipiente com água e deixe em um lugar que receba luz solar boa parte do dia. Quando aparecer raízes, é hora de plantar. Escolha um solo arenoso-argiloso. Bem drenado, não encharcado e rico em matéria orgânica. Essa matéria orgânica você consegue com compostagem dos restos de alimentos que produz na sua casa. Escolha um lugar para plantar que receba bastante luz solar. O inhame gosta de um clima quente e úmido. Mole bem todos os dias, mas sem encharcar o solo. A melhor época para o plantio é o início das chuvas uma dica da agrofloresta para manter o solo úmido e rico em nutrientes é a cobertura com folhas secas e restos de galhos que podem ser triturados ou picados com facão isso deixará o solo protegido da luz solar e da evaporação da água mantendo nutrientes e favorecendo a multiplicação da vida no solo a época da colheita é de aproximadamente seis meses quando as folhas começarem a secar nesse momento o inhame está pronto para colher você vai encontrar na raiz vários brotos para produzir novas mudas com elas você terá sempre inhame plantando e colhendo em sua casa e não precisará mais do mercado para novas mudas ou mesmo para o consumo essa dica é valiosa, pois com a economia de recursos você poderá consumir outros alimentos. Você gostou desse vídeo? Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas. Dê uma curtida e compartilhe. Vamos aprender como plantar em casa e trabalhar junto com a natureza.